E aí gente, beleza? E aí, a gente tá aqui fora, né, nesse vento, é... até tentei arrumar meu cabelo, não adianta, tá ventando pra caralho. Então, ó, a gente vai fazer o um unboxing desta caixa aqui, que ó, foi aberto pela Anatel, incrivelmente. Noelec me mandou pra essa unidade, pra eu poder fazer um review e um tutorial de como montar. É, eu pedi pra eles, na real. Tá? Eu realmente pedi para eles, e isso daqui é um receptor do Gose, tá então como várias antenas que tem aqui, isso daqui é mais um receptor do GOIS. a diferença é que esse daqui é um kit completo. Tá? Eu, não, eu não sei o quão viável isso aqui vai ser para a gente aqui no Brasil, tá? porque são 179 dólares, se fosse só isso não seria um problema, porque vem literalmente tudo que você precisa aqui dentro, porém tem o imposto e tudo mais, eu não sei como é que vai, eu só achei na Amazon para vender, na Amazon tem 300 dólares de imposto. É... Porém, talvez venha na AliExpress depois, na China, não sei o quê, e aí talvez o imposto fique menor. Eu especificamente paguei, tipo, eles me mandaram de graça, só que veio com o valor declarado normal. Eu paguei 450 reais de imposto, tá? Então, vamos abrir. Ah, ok. Abre pelo lado. Então, vamos lá. Eu vou colocar a caixa aqui do lado, porque eu tenho que tirar as coisas de dentro. Então vamos lá. Olha só. Isso daqui isso é a grade da parabólica, são duas peças. Tá? Elas estão bem acabadas. São duas pecinhas que encaixam. Ela, ela é muito similar à outra parabólica que eu tenho, só que ela é metade do tamanho. Tá? Uh, ela é maior... Ela é maior do que as, as parabólicas Wi-Fi da Aquarius de 2.4 GHz, tá? Ela é uns 30% maior. Então eu vou deixar aqui do lado, aqui, pra gente ver o que mais tem na caixa. Tá, aqui tem uma caixinha pequena, ah. aqui tem o, o feed dela, o iluminador, tá? Muito parecido com a parabólica 2.4, mas, cara... É, é diferente, é diferente. E ó, tem um conector SMA na ponta. Vamos ver o que mais tem aqui. Outra tá Tá. O que... Isso daqui é o, iluminador, é o refletor do iluminador, junto com os parafusos. Ele veio com... Ele provavelmente foi cortado a laser. Parece ser de alumínio. E ele tá com a, acabamento ainda de plástico do recorte. Cabo, ó, mandaram cabo, se eu não me engano, são 10 metros de cabo, tá? Cabo pra caralho. Então, ó, esse cabo aqui é o LMR400, cara, esse cabo é muito bom, tá? Muito bom mesmo, é, ele não é muito fácil de achar no Brasil, mas ele é muito bom, tem SMA nas duas pontas, tá? Inclusive... Tá, aqui o LNA vai aqui, tá certo. Aí aqui, vamos lá, vamos ver, tem mais um saquinho aqui. Aqui nós temos o Salbird, que é o amplificador mais filtro, tá? Ele vem com o cabinho USB aqui e vem com o adaptador, então o Salbird ele vai ligado aqui diretamente e direto no cabo, tá? Ele não, você não liga energia aqui. E aqui nós temos um Neysmart SDR, isso daqui é um RTL SDR, só que é com o driver da Elonics, é o sintonizador da Elonics, o E4000. Tá? E aqui um, uma extensão USB, parece bem parruda, parece que tem uns dois metros, uma extensão USB. É, acho que é isso. Ah, tem mais aqui. Suporte para prender a parabólica. Isso daqui é, isso daqui é igualzinho da parte de, das parabólicas da de 2.4, só que isso aqui cara, tá com um acabamento muito melhor. Tá parecendo que ele foi anodizado, tá? Por mais que você esteja olhando que esteja prata, dá pra ver que não é o prata do ferro nem do alumínio. Isso daqui é um prata, assim, tipo, como se fosse pintado. O que é bom, porque pra quem tem essas parabólicas Wi-Fi 2.4, sabe que enferruja. E aqui o suporte, também. E eu acho que não veio mais nada. É, não veio mais nada. Então assim, esse kit aqui, você necessariamente precisa de um tripé, tá? Ou, cara, se você quiser, você prende isso aqui na parede também. Você também não tem nenhum problema, você consegue prender. Esse, esse suporte especificamente, ele tem... Quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele tem esses U's, tá? Esse U aqui, ele é feito para você encaixar ele num poste. Então, se você vai instalar na sua casa, o que, que você vai fazer? Você vai colocar isso daqui ou numa posição fixa ou aqui, você posiciona ela e aí isso daqui abraça um poste, tá? Seja de plástico, metal, eu recomendo metal. Ele abraça o poste e segura na posição, tá? É bem comum esse tipo de prensador parabólico. Então assim, não vem com tripé. É... E eu acho que faz sentido não vir com tripé porque... Cara, é difícil você assumir como é que a pessoa vai rodar isso daqui, tá? Essa daqui não é feita para ser uma antena muito portátil. Ela é uma antena grande, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó... Ela montada, cara. Não, tô, não vou montar exatamente agora, mas ó... Ela montada. Ela é grandinha, tá vendo? Então ela deve ter, sei lá, uns 90 centímetros de largura, alguma coisa assim, tá? É... Mas é legal porque assim, o tripé é algo que ia aumentar o peso significativamente para o transporte e não é algo difícil de encontrar, tá? Isso aqui mesmo no Brasil, cara, é super fácil de encontrar, então é... eu, eu acho que faz todo sentido não vir, tá? Mas é isso aí, e vamos para as próximas partes do vídeo. Bom, é, eu tô pensando, depois que eu montar, essa daqui é a minha parabólica aqui de, do Góis também, só que essa daqui é uma comercial de uma outra empresa. É, eu tô pensando, para montar parabólica, aquela parabólica ali, eu tô pensando em tirar ela daqui, tá vendo? Eu tiro ela daqui, só desmonto isso daqui, e aí eu prendo a outra nesse tubo aqui. Só para eu poder ter um lugar para fixar ela, para poder testar entendeu? Igual está mais ou menos nessa posição que está apontada mesmo, tá? Então só para vocês saberem, ó, a outra parabólica que eu falei está ali em cima, então, ó, é essa daqui, tá? Essa parabólica aqui é a da, da Embraçat. A área dela é 2.2 metros, porém o tamanho dela mesmo é 2.4, tá? Então a área, a área útil dela é 2.2. Tá? Então eu acho que eu vou fazer isso e aí eu consigo montar a parabólica da Noelec. Bom, então, sem mais delongas, vamos montar isso daqui. Eu dei uma pseudo arrumada aqui nas coisas, venho as peças que eu preciso. Tá? As parabólicas estão aqui. Hum, o plástico acabou de voar. É, eu vou deixar para prender isso depois, tá? Porque é muito fácil de amassar essa ponta aqui, então, isso aqui acho que eu vou deixar por último. A princípio, ela está montada, ok? Então ela vai ficar mais ou menos nesse ângulo aqui. Ela fica bem inclinada mesmo. Não é 45 graus o ângulo para ir para o Brasil, tá? Aqui no Brasil é. eu não lembro exatamente, mas é algo próximo de 45, acho que é 41, alguma coisa, mas 45 funciona. Isso daqui você vai ter que verificar exatamente aonde você mora, qual que é o ângulo de inclinação. Tá, isso aqui é relativo à posição sua no globo terrestre então se você quiser eu vou mostrar as dicas de posicionamento de antena vai ter um vídeo só sobre isso daqui tá mas esse, essas especificações de posicionamento depende muito de onde você tá na região do globo terrestre se você estiver no Brasil é mais ou menos 42 graus varia o Brasil é bem grande então do norte ao sul do Brasil varia o quanto que você inclina a parabólica às vezes varia o lado é... mas Uh, se você deixar mais ou menos que nem eu Eu geralmente faço 45 graus E funciona bem assim E agora a gente vai pegar montá-la no local E ligar ela pra ver como é que vai ser a performance Bom, eu tirei a parabólica Vocês podem ver que tá presa aqui Meu namorado me ajudou a prender Porque é uma merda prender isso aqui eu deixei ela solta ainda Ela tá mais ou menos solta Porque eu ainda preciso posicionar ela em relação ao céu né? Mas ó, tá o cabo aqui já e ela está presa, então eu deixei só para ajustar o ângulo aqui. Então tá em 45 graus, assim como a outra estava. É, eu vou prender o refletor do, do iluminador, e aí a gente vai para os testes. Bom, eu liguei aqui, então vocês estão vendo aqui, ó. Esse daqui é o sinal que a gente quer receber, tá? Então o GOES 16 ele é reconhecido por esses dois sinais aqui, tá? Esses dois vêm do satélite. Então aqui tá sintonizado 1692.7, tá? Aqui tá o cabo, tá espalhado, tem 10 metros de LMR. Cara, esse cabo é muito duro, velho, muito duro. Mas ó, aqui tá posicionado, e eu vou mostrar para vocês, ó, o LED tá aceso aqui. Então o LED é pro lado do computador. O SDR tá perdido aqui no cabo USB, o cabo USB também é bem longo. Tá? E eu vou mostrar para vocês o quanto que, como é que posiciona essa antena aqui, tá? Esse aqui é o Jack RX, então tem aqui a posicionamento dele. E esse posicionamento aqui, você vai descobrir qual que é o ângulo, mais ou menos, que você vai ter que apontar. Então, tenta traçar uma rosa dos ventos aí no seu quintal, no seu telhado, coisa do tipo, pra você saber mais ou menos aonde tá o góis no céu. Você pode usar esses aplicativos aqui de celular também, apontando no céu, que é super simples. Mas, ó, então tem a parabólica, eu vou mostrar pra vocês, só que não é tão sensível assim. Então, eu vou mexer aqui na parabólica, vocês vão ver, ó, ó eu vou inclinar um pouco aqui, ó, o sinal sumiu. Mas se eu for mexendo, ó, vocês podem ver que não é tão sensível assim, tá? Isso aqui que vocês estão vendo agora ali no sinal é só um, um canal vazio, tá? Mas, ó, não é tão sensível, tá vendo? E no eixo do azimuth, que é na rotação, também não é tanto, tá? Aqui eu tô conseguindo mais ou menos, quer ver? Isso daqui é mais ou menos 8 dB, tá? Cara, 8 dB é mais que suficiente para receber. Tá? é super tranquilo de receber com 8 dB, vocês vão ter que conseguir mais do que 5 tá vocês podem fazer ajuste fino para posicionar, mas essa a abertura dessa antena é bem grande, não precisa se preocupar muito com isso. Então, o que vocês estão procurando para quando sintonizar o GOIS é esses dois sinais aqui. Tá? Então, cara, só liga o USB, tá? o SDR já está energizando sozinho isso daqui, vocês não precisam fazer nada para ele energizar, ele já energiza, liga tudo certinho, verifica que o LED está ligado, a hora que ele estiver ligado, tudo mais, abre o software. Se você estiver no Linux, ou é o GQRX. Se você estiver no Windows, é o SDR Sharp. E, simplesmente, procure esse sinal. Sintoniza em 1692.7 e procure isso daqui, posicionando a parabólica. Tá? É super simples de posicionar, nada difícil. Belezinha? E é isso aí gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou mostrar, vou fazer um vídeo ainda para mostrar como funciona o software, tá, para vocês receberem isso daí, é, eu, eu sinceramente estava eu planejando colocar nesse vídeo, mas o vídeo ficou longo, e além disso, eu acho que vai ficar um pouquinho complicado, porque eu ainda tenho que otimizar o software para esse SDR novo, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já deixa seu like, seu sub aí, e até a próxima!